A gente tem aqui agora uma bandeira de baixa formando no Bitcoin, vou mostrar para vocês exatamente que eu estou de olho aqui agora pessoal, a gente vai olhar aqui o gráfico de uma hora, quatro horas e também vamos olhar aqui o gráfico semanal, eu quero mostrar para vocês médias importantes para vocês acompanharem aqui agora pessoal, tá? e qual é a minha expectativa para o Bitcoin aqui agora para os próximos dias e semanas, então bora lá para o vídeo de hoje. Bom, bora lá, então, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like e apoiar o canal aí, tá? Leva um segundo. Vai aqui no vídeo deixa o like aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante para poder aqui, né, Motivar e trazer mais pessoas a assistir o canal. Também comentem aqui abaixo da... sobre as análises, né? Isso é bem muito importante ver, ver se faz sentido o que eu tô mostrando para vocês aqui. É, talvez algo que vocês queiram olhar aqui mais, pessoal. Também comente tudo que, tudo que é comentário construtivo para o canal aqui, com certeza vou levar em consideração e implementar, beleza? Então, vamos entrar aqui no gráfico. Pô, desculpa aqui também a câmera, pessoal. Tá com um pôr do sol aqui na minha janela incrível. Eu queria mostrar para vocês o pôr do sol. Realmente é uma obra de arte. É realmente um num lugar aqui que é, é sensacional. Depois no final do vídeo que eu mostro para vocês um pouquinho do pôr do sol se, se funcionar aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui então no gráfico de no gráfico do Bitcoin, eu Vou começar a semana aqui primeiro mostrar para vocês que eu tô de olho, né? Então, pessoal, comentei para vocês, a gente tá bem esticado com o Bitcoin aqui, tá? Extremamente esticado, né? Então, eu tô de olho aqui numa possível retração dessa do semanal, tá? A gente esticou bastante, o Bitcoin subindo uh, sem volume, né, pessoal? Então, aqui a região dos 42.600, tá? Seria uma uma retração interessante, tá? obviamente isso aqui não é garantido que vai pegar, a gente tá numa tendência forte aqui de alta, mas é uma retração que aqui que eu conseguiria ficar aqui mais tranquilo para comprar Bitcoin nessa região tá sinceramente aqui se bitcoin pegar aqui pessoal eu vou dar realmente aqui com certeza entrar pesado com Bitcoin tá essa aqui é a minha forma de ver as coisas porque pessoal se a gente olhar aqui a todas as subidas do Bitcoin ó é, bitcoin sempre retrai não importa aqui pode até que olhar, deixa eu a gente olhar aqui ó por exemplo nessa subida que o Bitcoin fez aqui ó lá da região dos 10 mil, né até essa região aqui que Bitcoin bateu na região dos 19.400 aqui a gente tem uma retração também né pessoal então Vamos pegar aqui de novo, ó. Sempre vocês puxaram essa retração Fibonacci, desses pontos. Vocês vão ver, o Bitcoin Ele sempre busca ali a região, ó, de /2, né? Aqui buscou. Aqui, se a gente olhar, por exemplo, essa retração aqui também, ó, dessa subida aqui, né? Desse fundo até o topo. O Bitcoin também aqui, é retraindo, pessoal. Até mais aqui, ó. Fui buscar a região de 618. Essa aqui é a melhor compra possível, tá? Numa tendência de alta aqui comprar nessa região. Né? Aqui eu acredito que o Bitcoin dificilmente vai buscar. Vamos ver onde daria aqui o 618 né, mas enfim, é, realmente seria, se o Bitcoin bater ali, nessa região de 68, realmente um, é uma posição para acumular de forma muito pesada a Bitcoin, que é, seria a região dos 37 mil, 37 mil dólares aqui, tá, 37 mil e 130 dólares, né? seria muito bom, pessoal, se o Bitcoin bater ali, eu vou dar vender a minha casa e comprar Bitcoin, tá, a é, gente tipo, buscar aqui, ter um suporte nessa região, seria a melhor compra possível, porque a gente poder fazer aqui um, um pivô de alta por essa região, que seria uma compra incrível, porque se o Bitcoin romper essa essa esse pivô aqui maior ó, a gente vai buscar níveis muito muito altos né Eu até mostrei para vocês em um vídeo também ó se a gente puxar aqui uma uma extensão Fibonacci desse desse desse fundo aqui o Bitcoin fez ó topo ó pessoal Nessa retração aqui, a gente pode ver todos os alvos do Bitcoin aqui, ó, lá para cima, tá? Então eu tô comprando esses alvos aqui, né? A gente pode ver que, ó, Bitcoin na região de 1.618, ó, pessoal, daí, é, daí é na casa de 117 mil dólares, tá? Comentei para vocês aqui nos vídeos, nos vídeos uh, passados sobre isso. Então, o potencial que a gente tem de ganho com Bitcoin, tá? Tipo, qual que é o risco que a gente tem com o Bitcoin? O Bitcoin cair, cair cai para os 30 baixar os 30 mil dólares, eu buscar, buscar os 25. Mas qual que é o potencial de ganho para o Bitcoin, tá, nesse bull market aqui, que para mim ainda, né, não acabou, tá, a gente vai ver se assim, a gente começar a perder regiões mais abaixo, vou comentar para vocês, a gente perdeu os 37 mil dólares, daí sim, pessoal, a gente pode ficar, pode ficar muito feio aqui, daí provavelmente eu vou, vou fechar aqui os, o, né, fechar, abrir venda aqui, porque realmente pode ficar feio, tá, mas acima dos 37 mil dólares, na minha opinião, a gente vai estar tá tranquilo com o Bitcoin, tá, então, Bitcoin pode buscar aqui pelo menos a região de 117, 117 mil dólares, tá? Então, esse que eu tô olhando para esse bull market, né? Esse aqui é o nível que tá bem confluente com, uh, lá com o Plan B, enfim, né, pessoal? Que a gente que mostra que o Bitcoin pode atingir esse nível até final do ano, aí, dezembro, tá? Então, pessoal, uh, no semanal que eu tenho para vocês aqui é basicamente isso. Também é bom olhar essas médias aqui, ó. Eu gosto de olhar algumas médias importantes, tá? No semanal. É a média aqui, ó, de, de 8, 20, né? 8, 21 e 50 no semanal, tá? Então é bem importante a gente ficar de olho nessas médias aqui, tá? Então a gente, média de 8 aqui a gente tem né, um, um, suporte, um suporte legal aqui também, ó. Então o Bitcoin, se ele buscar a média de 8, pessoal, daria aqui na região, ó, dos 43.600, tá? Então essa aqui é uma média interessante, ficou de olho. Mas a melhor média que fazer uma compra mesmo, seria na a região aqui, do, essa média dos 21, 21 semana, semanas aqui, né? Exponencial, que tá aqui na região dos 41.800 agora, que acredito que ela vai subir aqui, tá? E também olhar no semanal, ó, assim, no, desculpa, no diário, tá? O diário mostra aqui uh, regiões importantes também, ó. A média de 50, que dá o melhor suporte possível pro Bitcoin, ó, essa média de 50 vermelha aqui, a gente pode ver que ela... O Bitcoin vai pegando aqui, ó. Ele suporte é o melhor suporte possível para você comprar aqui. Então, se o Bitcoin bater nessa média de 50, pessoal, que está aqui, ó, exatamente nessa retração Fibonacci, na região aqui dos 42 mil dólares, 42 mil e agora 2.700 né? Seria uma compra incrível, tá? É incrível mesmo, tá? Então, eu estou olhando aqui regiões para acumular Bitcoin, tá? Na esperança de ele fazer esse suporte e fazer um pivô de alta aqui, rompendo a região de 68 dessa retração que eu mostrei para vocês também aqui no canal, tá? Então, é muito importante ficar de olho nessa retração Fibonacci, desse topo aqui, ó, até esse fundo, a gente tem que romper essa região de 50, 51 mil dólares, tá? romper e ficar acima, que daí sim, pessoal, a gente vai ter esperanças aqui né, de, de, de ter, buscar uma nova máxima histórica. Tá? Antes disso, não tem nada ganho para o Bitcoin, tá? então não canta em vitória. Tem pessoal falando aqui, Bitcoin né, vai buscar garantido né, uh, lá acima de, de, dos 100 mil dólares, né? vai bater os 100 mil dólares. Eu... Olha esses alvos, mas assim, eu sei disso, que isso, isso é, só vai ser possível para mim concretizar isso aqui, né? Se a gente conseguir ficar acima dessa região de 68, né? Conseguir ficar aqui acima. Idealmente, ficar acima da, do, topo, do topo anterior, né? Mas a região de 68 vai, com certeza, mostrar para mim aqui. Né, que a gente vai ter essa a chance, vai estar muito maior, né? Então é a região que eu tô mais de olho para o Bitcoin, e para isso, obviamente, que um tem um respiro, né? O Bitcoin tem um espaço para ele, ele corrigir aqui nessa média de 21 semana exponencial, né? Como eu sei para vocês, né? Vou puxar de novo aqui essa média, ó. Ah, desculpa, na, 50, na média de 50 aqui, por exemplo, a média de aqui na média de 21 já pegou, tá? Tá praticamente pegou aqui, então seria um bom suporte para o Bitcoin também, mas vocês podem ver aqui que a média de 21 a gente perde, ó. A gente perde várias vezes ela aqui, ó né 21 dias né então a média de 50 no gráfico diário né ela é a melhor média possível de suporte para o Bitcoin tá eu uso esse indicador aqui para recomendar para vocês o indicador SMA by, QG, by QGS tá é um indicador que você pode botar várias médias diferentes aqui são as configurações que eu uso ó. então vou mostrar para vocês aqui agora eu uso essas médias aqui tá e, e as EMAs aqui as médias exponenciais uh médias móveis exponenciais, tá? Então, aqui tem todas as médias que você pode configurar, ó, tá? Então, você pode usar inúmeras médias aqui só num indicador, tá? Então, fica muito bacana mesmo, né? E eu sei que várias pessoas usam o Trade Envio gratuito, então você pode usar várias médias aqui ao mesmo tempo, tá bom? Então pessoal, basicamente no diário semanal que eu tenho para vocês aqui é isso, né? Vamos entrar no gráfico de uma hora que eu quero mostrar para vocês algo importante aqui também, tá? Antes de mais nada, pessoal, não esqueçam aí também de deixar o like, né? Que falei para vocês e participem também do grupo Telegram, tá? Vou deixar para vocês o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Já temos aqui aos uh, 11 mil membros, né, pessoal? Incrível! Então participem também do grupo Telegram e para quem tem aí experiência com mercado futuros, não se esqueçam aí de criar aqui, ó, botar o formul... preencher esse formulário da PrimeXBT. Porque eles estão dando aí 50 dólares, né, para até 400 pessoas, ou seja, 20 mil dólares em prêmios aqui estão dando, tá, então se você quiser concorrer aqui a 50 dólares sem, você não está perdendo, não, não arrisca nada, você não precisa depositar dinheiro na corretora nem nada, você cria uma conta com o link aqui abaixo, da, do, aqui do canal, tá, e você... Preencha esse formulário aqui e com isso você vai estar concorrendo a esse, esse prêmio aqui também. Você pode ganhar 50 dólares para operar na corretora. Com 50 dólares, se você operar aí, digamos, é, 10 vezes alavancado, você tem uma, uma operação de 500 dólares em Bitcoin aí, tá? Para você brincar na corretora e conhecer um pouco como ela funciona, tá? E também estão dando 50% de bônus de depósito também, tá? Então, pessoal, vamos olhar aqui agora no curto prazo que a gente pode esperar do Bitcoin. No gráfico de uma hora, só para mostrar para vocês aqui agora... O que eu tô de olho, ó, o pôr do sol acabou, acabou, já foi, o sol foi pra trás da nuvem aqui, né, então vamos olhar aqui o gráfico de uma hora, mostrar para vocês que eu tô de olho, pessoal, ó. então, do vídeo de ontem, né, o Bitcoin caiu aqui, ele acabou fazendo um, ele acabou fazendo um, um, um diamante aqui, né, a, é, rompeu para cima diamante, enfim, né, no gráfico de 15 minutos, eu postei inclusive no grupo Telegram sobre isso, né pessoal agora o que ele tá formando a minha opinião é, esse, é essa bandeirinha aqui ó de baixa né isso aqui para mim é um é um é um é um padrão bearish, tá pessoal então o é, que que seria o alvo disso aqui se a gente perder essa região aqui ó a gente perder essa região aqui né, de 46 mil dólares né até olhar aqui os 46 mil dólares ó 46.300 mais ou menos tá o potencial do Bitcoin buscar aqui níveis mais abaixo seria isso aqui ó esse seria o alvo que a gente poderia medir aqui para essa bandeira tá então seria mais ou menos isso ó então, vai para de eu romper. O Bitcoin poderia buscar a região aí ó, dos 44.800, né? Que daquela extensão Fibonacci que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, pessoal, é o alvo aqui. Então puxar esse alvo aqui para a gente poder ver. Seria esse alvo aqui? Vamos puxar de novo essa extensão Fibonacci aqui no cenário mais bearish, ó, desse topo aqui. Essa, essa pernada aqui, nessa né? retração, a gente pode ver que o Bitcoin poderia buscar bem próximo dessa região aqui dos 44 mil e dólares, que seria aqui 1.41 da extensão Fibonacci, tá? Eu ficaria de olho mesmo, pessoal, tá? ajeitar aqui um pouquinho mais essa extensão, porque os números estão um pouquinho diferentes, que eu tenho que acertar bem aqui o, os níveis, né? Quando a gente faz extensão, tem que botar bem certinho aqui os pontos que o Bitcoin pode que ele pegou né então eu estaria olhando aqui mais pessoal nessa esse fundo aqui mais ou menos tá esse fundo que seria uma boa compra aqui nos 43.900 tá Seria um alvo bom para o Bitcoin essa região de 61.618 tá bom mas aqui mostra que esse canal esse canalzinho aqui de desculpa essa bandeira de baixa mostra que a gente poder pegar aqui essa região aqui dos 44.800 também temos o alvo desse ombro cabeça e ombro que eu mostrei para vocês ontem né então é isso uma cabeça um seria o alvo seria mais ou menos isso aqui ó tá que eu mostrei um para vocês no vídeo só para relembrar também que a gente tem isso aqui aberto então a gente tem esse alvo aqui nesse topo aqui até esse fundo seria então mais ou menos isso pessoal nesse né? comprimento que o Bitcoin fez ó levaria o preço para a região dos 45.200 tá então pessoal aqui olhando a análise gráfica aqui do Bitcoin tá o cenário tá bem a o Bitcoin a gente tá aqui agora é, rompemos médias importantes aqui no gráfico de, né, de uma hora, quatro horas, mostrei para vocês ontem também, tá? Então, esse é o nível que é importante ficar atento, tá? essa, essa LTB aqui, ó, que eu mostrei para vocês ontem também, desses topos aqui, tá? Então, o Bitcoin perdendo essa região aqui dos, dos 44.900 dólares, pessoal, né? Até, o dia, até os 40, 46 de perdendo, tá? A chance de a gente buscar aqui essa região, pelo menos a região dos 44.000 dólares aqui, ó, seria bem grande, tá? Mas eu tô de olho, realmente, nessa, nessa correção do semanal aqui, tá? É realmente a correção que eu tô olhando, a região de 382, que é a região dos 42.600 dólares, tá? Vamos ver se o Bitcoin vai pegar, né? então, na história, mostra aqui que a gente, né, o Bitcoin pegou várias vezes essas, essas regiões de, de 382, tá? Então, fique atento isso aqui, nessas médias que eu mostrei pra vocês, a média de 21 semanas né, e 50 semanas, também 21 dias né, exponencial e 50 dias exponencial, que vocês vão estar tá aí com certeza preparados aí para, né, uma possível retração para poder entrar na posição de compra, tá? Também, só uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês também, que eu estou acompanhando, é eu sei que esse ponto aqui é um ponto, é um ponto importante a gente ficar atento, ó, é um ponto de decisão importante. Porque, pessoal, o Bitcoin está aqui, ó, nessa região. Porque se a gente puxar, por exemplo, uma retração aqui, ó, desse desse fundo aqui, ó, né? Esse topo, a gente pode ver que essa região que o Bitcoin teve suporte aqui, ó, é a região de 6,8, né? Então, se ele perder essa região aqui, né, ele vai estar tá fazendo um, né? Ele vai tá, estar, não ele, se não conseguir voltar a subir aqui agora, ele vai estar tá fazendo aqui, pessoal, né? O um, perdendo essa essa esse melhor ponto aqui de compra, né, ele vai estar tá realmente caindo muito forte aqui tá então esse aqui é um nível importante 68, né o é, muitas pessoas que ficaram de olho nesse nível para comprar só que a força compradora aqui não tá muito forte na minha opinião tá então precisaria que tem um pouco mais de entrar mais volume aqui no Bitcoin tá aí com esse volume decaindo também pessoal né nessa compra aqui para mim acho que o, a, a força compradora se esgotou com Bitcoin a gente pode ver e mais queda tá é isso que eu tô assim olhando mais esse cenário que agora pelo preço está esticado tá bom olhando aqui a análise de sentimento rapidamente para vocês então a gente tem aqui agora, né? Bom, o long short ratio acabou caindo um pouco mais. A gente tem as sardinhas aqui um pouco desistindo também, tá? Mas a gente tem bastante ordem de vendas aqui, tá? Então estou de olho nessas, nessa, nesse, nessa quantidade de ordem de vendas aqui. o no 1% a gente tem bem mais ordem de venda aqui, uns 47.900. Só tem 193 aqui, é, milhões de dólares aqui, né? Contra 130 milhões de dólares. Então a gente tem bastante ordem de venda em relação à ordem de compra. Então para mim aqui tem, a gente tem um cenário mais, uh, mais bearish aí tomando forma para o Bitcoin tá pessoal, só um apelido rápido pra vocês uh, então a gente se vê aí amanhã com certeza, tá, queria agradecer pra vocês pela paciência de vocês aí, não se esqueçam de deixar o like se inscrever no canal, ativar todas as notificações eu vou deixar aqui então o vídeo de como, operar, como usar a TANI, né, e como operar na Prime SMBT pra vocês dar uma olhadinha nesses tutoriais que vale bastante a pena essas ferramentas, beleza, então vamos lá, a gente se vê amanhã, um abraço